Ah, estudar a Bíblia é fácil. Não tenho tempo para estudar a Bíblia. A Bíblia é coisa de velho. Eu nunca entendo nada do que a Bíblia fala. Para você que tem essa e outras desculpas para não estudar a Bíblia, fica ligadinho para você ver algumas dicas de como poder estudar a Bíblia. Oi, pessoal. No último vídeo nós vimos por que nós podemos confiar na Bíblia. Então, já que nós podemos confiar na Bíblia, agora eu vou mostrar para vocês algumas formas de como estudar a Bíblia. Antes de qualquer outra coisa, a primeira coisa que nós temos que fazer é pedir ajuda do Espírito Santo, afinal de contas, foi ele que inspirou os profetas a escrever, então é ele quem nos ajuda também a entender esses estudos. Se você nunca leu a Bíblia de verdade, o ideal é você começar por livros mais simples e mais fáceis, como os Evangelhos, que são narrativos que contam histórias do momento da vida de Jesus, ou outros livros que também possuem narrativas. Outra opção também é começar com o livro de Gênesis, que é o momento da história da criação do mundo. E esse, então é um livro muito mais fácil de você entender. Diferente da maioria dos livros que nós, literalmente, começamos lendo do começo até o fim, é, a Bíblia ela não funciona exatamente dessa forma. Como filmes e séries famosas que você precisa entender um pouco da cronologia, a Bíblia tem essa parte divertida. Ela nem sempre está em ordem cronológica. Uma forma legal também é você estudar por meio de temas. Onde você escolhe um tema que você quer estudar? Salvação, volta de Jesus, enfim. Você escolhe esse tema e daí você procura vários textos e vários lugares da Bíblia que mostram esse mesmo tema. E daí você pode fazer perguntas que você mesmo pode responder. Quando? Quem? Por quê? E daí a própria Bíblia vai te mostrando através desses temas que você selecionar. Você pode também usar o método biográfico, onde você escolhe um personagem e procura um pouco de cada coisa que fala durante toda a Bíblia em relação a esse único personagem. Você pode usar também o método devocional, que é um método onde você fica muito tempo refletindo naquele mesmo texto para tirar algumas lições para a sua vida ou até explicar para outras pessoas e ajudá-las também com o seu devocional. Então você pode fazer também estudos de palavras específicas, usar um tipo de dicionário bíblico. Até essa coleção que eu tenho aqui em cima é uma coleção somente de comentários, tratado de teologia e um dicionário bíblico. Você pode pegar e estudar uma palavra, estudar um verso bem específico. Se você não entendeu direito, procura uma concordância, procura um comentário e ele vai mostrar para você, explicando exatamente o que, que ele quis dizer quando foi escrito no original. Afinal de contas, sabe quando você conta uma coisa para alguém e você quer que ele entenda o que você quis dizer? E às vezes as pessoas entendem diferente do que aquilo que a gente fala? Quando Deus escreveu a Bíblia, Ele queria que nós entendêssemos aquilo que Ele quis dizer. E não que a gente ficasse colocando as nossas próprias ideias no texto bíblico. Um outro detalhe que está até citado na apostila do terceiro ano aí, é, fala sobre um livro chamado 12 maneiras de estudar a Bíblia E ele me dá algumas dicas que são muito interessantes Que algumas delas são essas que eu já falei E tem algumas outras que eu não falei nesse vídeo ainda também Agora outro detalhe A Bíblia ela possui várias traduções diferentes Várias pessoas traduziram com outras versões Uma das mais conhecidas é a versão Almeida a Revista Atualizada Que é uma dessa versão aqui que eu gosto bastante Ela possui vários estudos, essa aqui específica é a Bíblia Andrews ela possui comentários aqui embaixo, tem mapas, tem detalhes e versos que se relacionam entre outros. Você pode usar versões mais contemporâneas também, como a nova linguagem, é, na tradução da linguagem de hoje. Você pode usar a mensagem, que também são textos bem mais práticos de você entender, de você estudar. Agora, se você quiser realmente estudar mais profundo, a mais confiável é o Meio da Revista Atualizada. Ela é mais fiel um pouco ao original. Essas versões, como a mensagem, a nova linguagem é, na linguagem de hoje, elas são é, interpretações que às vezes podem atrapalhar um pouco as doutrinas originais, mas elas são muito boas para devocionais e para você ler e ter momentos bem agradáveis de leitura da Bíblia. Agora, você pode também aprender com outras pessoas que podem te explicar e ajudar você a se desenvolver um pouco melhor, mas a gente tem sempre que lembrar um detalhe. Sempre que alguém for te explicar, você deve questionar, tá, mas onde está isso na Bíblia? Porque muitas pessoas podem dizer as suas próprias vontades, suas próprias doutrinas e seus próprios gostos em relação à Bíblia. Então nunca confie sem que a pessoa prove para você que aquilo está escrito no texto bíblico. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo alguns links para que você possa também procurar um pouco mais sobre dúvidas que você pode ter em relação à Bíblia. É isso aí, gente. Tem muita coisa legal para se encontrar na Bíblia. Alguns livros são muito comuns, como salmos, provérbios, as pessoas leem bastante, mas procure desvendar um pouquinho mais. Um dos meus livros preferidos é o livro de Tiago, e ele tem algumas coisas bem interessantes. Procura aquele que pode te ajudar bastante. As cartas de Paulo são muito boas. Se você quiser e te curiosidade, procura um pouquinho desses textos, que eles vão ser muito bons para você para sua vida espiritual. É isso aí, gente. A gente se vê no próximo vídeo e tchau!